Bom, tropa, parece que o Dilma irá enfrentar sua primeira greve geral, dessa vez dos enfermeiros. Começou no Rio de Janeiro, tá a própria Globo falando sobre, só que já se espalha para outros estados. Enfermeiros vão às ruas contra o governo Dilma e demais poderes por impasse no piso salarial da classe. E aí vão chamá-los do quê? São terroristas? Esses enfermeiros também são terroristas. Também são bolsonaristas. É só questão de tempo até o todo o nosso Brasil parar. A esquerda não sabe como, como controlar o nosso país. Só que na era da internet é muito pior para eles. Os enfermeiros estão se organizando em grupos de WhatsApp, de Telegram, por Twitter. E o Brasil inteiro começa a entrar em greve geral. Então, aqui no site Correio Brasiliense, trabalhadores da enfermagem... Prometem paralisação em quatro estados nesta sexta. Sem resposta sobre a fonte de recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem, os trabalhadores prometem paralisações de 24 horas. E aí fica a pergunta, vocês lembram de alguma greve durante o governo do Bolsonaro? Alguém lembra de alguém parando alguma coisa? Não. Por quê? Porque era um presidente que estava focado na economia. Queria subir o número de empregos e não diminuir. Não era alguém que dava risada para desemprego. Não era alguém que falava, ah, vocês são preguiçosos, levantem a bunda da cadeira, vocês não precisam de Uber, não precisam de gasolina, nada. Para que isso? Para que 34 milhões de empregos informais? Joga fora, não serve de nada. O comunismo ele vai viver de amor, vai viver de, de almoço grátis, tá? E aí começa, tá? Se começou em quatro estados, pode ter certeza que vai subir para mais. A discussão sobre o piso salarial da enfermagem ganhou um novo capítulo. O embate entre a categoria destaca no, combi... no combate... Desculpa. O embate entre a categoria destaque no combate à Covid-19 e o novo governo do presidente Dilma, sem resposta sobre a fonte de recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem, os trabalhadores prometem paralisações de 24 horas em pelo menos quatro estados para esta sexta-feira. O ato convocado pelo Fórum Nacional da Enfermagem deve ocorrer no Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Contudo, os profissionais da enfermagem não deverão participar do ato nacional com paralisações no Distrito Federal, uma vez que ainda existe a expectativa de publicação de uma medida provisória, normatizando o tema ainda nesta semana, conforme prometido pelo próprio presidente. Então o povo aí quer aumento do salário. Vai fazer como, Dilma? Vai aumentar imposto aonde agora? Vai começar a taxar as rifas online? É isso que sobrou? Tivemos vitórias importantes como a aprovação da EC 124, 127 e a lei do piso. A categoria está aguardando a edição da MP. Apesar da demora, ainda não temos nenhum fato que caracteriza um retrocesso, diz Jorge Henrique de Souza e Silva Filho, do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. O problema aqui é o clássico do socialismo. Quando você promete piso para um monte de gente, quando você promete salário para um monte de gente, ao invés de deixar o próprio mercado tomar conta, esse é o resultado. Contas para nós, o povo, pagarmos, certo? Só que o Dilma já está com as contas no vermelho. Mal começou e já não está conseguindo? Como é que faz? Certo. Por meio da assessoria de imprensa, o Ministério da Saúde informou que aguarda a publicação da medida provisória. Histórico. A questão parecia ter chegado ao fim do ano passado, com a aprovação da lei pelo Congresso Nacional, publicada em agosto de 2022. A legislação confere 50% do valor a técnicos de enfermagem e 35% auxiliares e parteiras. Em setembro, contudo, a lei foi suspensa pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ao manifestar parecer favorável em uma ação direta de inconstitucionalidade, movida pela Confederação Nacional de Saúde. O Barroso que, por um acaso, está precisando de, de enfermeiros nesse momento, certo? Ele esqueceu que talvez eles sejam importantes, né? Esqueceu, assim... Ai, ai, que apontava a falta de uma fonte pagadora para o cumprimento do piso, o que levaria o setor a realizar demissões e extinguir leitos. Após a decisão, o Congresso aprovou uma proposta de emenda à Constituição que viabiliza o pagamento do piso da enfermagem, promulgada em dezembro pelo então presidente Jair Bolsonaro. A medida direciona recursos do superávit financeiro de fundos públicos e do fundo social, para custear o piso salarial nacional da enfermagem no setor público, nas entidades filantrópicas e de prestadoras de serviço, com o um mínimo de atendimento de 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde. Entretanto, a proposta não vingou. Na tentativa de resolver o problema, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho formal para debater uma resolução com representantes do Fórum Nacional de Enfermagem. O Conselho Nacional do Secretários de Saúde o Conas e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde o Conas contudo permanecem as dúvidas sobre as propostas de soluções como a emenda constitucional 127 que cria arcabouço constitucional específico para viabilidade fiscal e orçamentária do piso salarial nacional do enfermeiro do técnico de enfermagem do auxiliar de enfermagem e da parteira instituído pela lei número 14.434 de 4 de agosto de 2022 ai ai como é que fica tá aí vai lá Dilma promete promete que vai pagar esses caras vai lá e aumenta mais uma bomba e pode ter certeza que é só o início dessas greves deixa o aumento do diesel chegar para os caminhoneiros que o governo Dilma tá tentando empurrar para a barriga é só aumentou para quem dirige Uber e o que ele chamou de classe média pobre não tem carro né então tô, tô no, na classe dos pobres porque nem CNH tem tá mas vamos lá temos mais notícias aqui que preocupam ainda mais sai uh, tava aqui no Google notícias em primeiro em destaque todos os sites com o mesmo tema Inflação sobe 0,84% em fevereiro, pressionada pelas mensalidades escolares. Inflação, inflação, inflação, acelera e vai a 0,84% em fevereiro com alta no setor de educação. Saiu na UOL, na Globo, no G1, no GDG, no né? e está aqui na UOL. Inflação de fevereiro. Cenoura salta 19% e mamão sobe 12%. Vejo que pesou, né? Maiores altas em fevereiro entre alimentos: cenoura, mamão, manga, alface, leite longa-vida, maçã, ovo, arroz. O ovo que está cada vez mais ovocanha, certo? Ah, 30 reais ali a cartela de 30 ovos. Tem alguns lugares do Brasil aí esse preço já. Como é que fica? Nem picanha vai ter, nem ovo vai ter. E aí o Dilma vai fazer o quê? Vai culpar quem por isso? Eu falo, a esquerda acaba quando ah, começam a mexer no bolso das pessoas. Todo discurso maravilhoso de que é pelos pobres, de que é pelas criancinhas, pelas mulheres, pelos pobres. Depois, quando as pessoas estão sentindo no bolso, a esquerda, aí bate a saudade do Bolsonaro, não é mesmo? E tem outra aqui, ó. Ensino médio subiu 10%, ensino fundamental mais 10%. Então... Você que vai colocar seu filho na escola, né? Pré-escola também subiu 9,58%, perfume tá mais caro, creche tá mais caro, curso de idioma tá mais caro, transporte para aplicativo tá mais caro, ensino superior mais caro, produto para a e até a gasolina tá subindo. Como é que fica, cara? Como é que fica aí? Do total de itens pesquisados pela IBGE: 65% tiveram alto em fevereiro, contra 63% em janeiro. Isso daqui é um aumento surreal. É um aumento que não vai com os reais que está muito abaixo da inflação, para o salário mínimo. E o povo faz o quê? Faz o L, obviamente. Não tem para quem reclamar. O Dilma já falou, tá pouco se fudendo. Tá? A economia não presta para ele, é um, é um bando de gente mimizenta, né? como o próprio Haddad disse. Né? São crianças mimadas no computador ali reclamando. Ai, gente, para que dinheiro? para que salário o estado irá prover tudo é só questão de tempo a esquerda precisa de inflação para destruir a economia e assim né se manterem no poder eternamente eles criam o um problema e depois eles fingem oferecer a solução certo e por último quero agradecer a todo mundo que está apoiando o nosso canal contra a censura Participe na nossa oitava rifa, também temos o nosso apoio se E muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.